Olá a todos, estamos de volta aqui com o nosso hands-on Onde estamos fazendo aqui um tradutor Certo? E eu estou aqui com o meu chapéu de TDD E agora acabamos de refatorar, né? No final do outro vídeo, a gente fez uma pequena mudança aí no nome de um método E agora vamos voltar para a componente vermelha aqui do nosso chapéu de TDD Para criarmos mais um teste, né? Agora, né? O próximo teste que vamos criar é as duas traduções, tá? Então eu vou aproveitar aqui o conteúdo deste teste, tá? E é, é, vou colocar aqui, ó, vou chamar ele de duas traduções. Então eu adicionei aqui bom, good, né? E vou adicionar aqui o mal é o bad. Certo? Então, eu vou... É, é, a tradu ali a questão do está vazio ou não, eu, eu vou, vou usar ali o do, o do de cima, acho que não é mais necessário. Eu estou tá verificando isso. E aqui eu vou adicionar aqui essa... A nova tradução, né? ele, se ele pedir para traduzir mal, tem que ser bad. Tá? Então, eu vou salvar, vou rodar o meu teste, vai falhar. Repare que agora, por exemplo, eu não precisei mais ir lá criar novos métodos na classe. Né? Eu simplesmente vou estar acrescentando métodos na classe que já existe. Tá? Métodos não. Vou estar tá acrescentando funcionalidade nos métodos que já existem. Tá? Então, eu vou... Eu, eu dei o um problema aqui, ó. Eu posso ver aqui, ó, que ele é... é ah lá. Onde era good, né? Ele, ele colocou bad. Então, eu preciso vir aqui no meu tradutor e arrumar isso. Tá? Então, ó. Tiro o chapéu vermelho. Passo para o meu chapéu verde. Certo? E aí... Eu vou é, é, tentar fazer isso funcionar. Então, já não dá mais para guardar uma variável só. Eu tenho que transformar isso daqui num mapa, né? Então, vou botar aqui um map de string para string, né? E, e aqui, ó, não vou cair mais naquela, naquela, é, naquela armadilha, né? Eu sei que ali eu vou precisar alterar isso, né? Então aqui, ó, tradução é, é deve ter um exempt aqui, ó, tem. Se ele tiver vazio, então também tá vazio. Aqui eu vou inicializar também outro outra armadilha aqui para não cair. É, então, new hash map. Então salvo aqui. É, vamos importar também o hashmap. Map é, e aí aqui, ó, aqui já esse tradução aqui já não né, esse aqui tá já já tá errado aqui. Então eu vou adicionar aqui, ó. É o put, né, na, na coisa, eu vou eu vou adicionar a palavra e a tradução. Então palavra, opa. E a tradução. E aqui. Ao invés de simplesmente retornar. Ó, tá vendo? Ele está como object inclusive. Eu vou botar para ele retornar uma string. Ele vai ter o tradução. ponto get. A palavra. Então eu salvo aqui. É, vamos ver se. Tá, vou, tá sem nenhum erro de compilação. Eu vou rodar de novo e ó meu teste passou. Lembrando que ainda, ainda não vou para outro teste não. Eu vou primeiro para o meu chapeuzinho azul aqui. Vamos ver o que pode ser melhorado. Bom, aqui ó eu já vejo que tradução já não é um nome adequado para uma variável que está guardando mais de uma tradução. Então eu vou vir aqui, ó vou dar um, um rename. E vou, vou mudar aqui para traduções. Note que quando eu mudo ali, ó, ele muda tudo junto. Ó. Tá? Então, ó, vou mudar aqui para traduções. Acho que fica melhor. Dessa parte eu estou satisfeito. E no meu teste aqui, ó, eu estou repetindo sempre esse tradutor aqui. Então, para não ter que repetir mais isso, eu vou refatorar também o meu teste. Tá? Então, quando a gente bota o chapéu azul... Não quer dizer que a gente está refatorando só o código de produção. A gente pode refatorar teste também. Mas lembre que refatorar o teste, você não muda o que o teste está verificando. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, botar aqui um before. Né? Vou criar aqui um método public void é, criar tradutor. Certo? E aí, eu vou copiar isso aqui aqui para cima né na verdade o tradutor eu vou criar cada é, é, toda vez né antes de cada teste a gente viu que o before ele roda antes de cada teste que eu vou só declarar a variável t para poder ser usada também nos métodos ali tá e aí a partir do momento que ele faz isso eu posso retirar é essa inicialização de todos os testes aqui. É, acho que agora ficou melhor. Ah, está faltando só importar o before. Mesmo refatorando o teste, eu preciso salvar aqui e rodar os testes de novo. Né, e passou. Agora sim eu posso marcar como ok aqui as duas traduções. Tá. Bom, então nessa parte do nosso rendizão foi isso aguardo você na próxima parte para a gente poder terminar aqui né seguir aqui com os nossos cenários aqui de teste tá certo vejo vocês no próximo